Então, neste vídeo quero-te mostrar 10 passos que tu precisas de fazer antes de comprar as ações daquela empresa XPTO que tu já estás a observar e que tanto queres ter no teu portfólio. Okay? São das coisas que precisas mesmo de conhecer para evitar cometer erros okay? evitar cometer erros e assim também dormir mais descansado à noite e ter mais segurança nos teus investimentos. Isso é muito importante. ok Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar é perceber o próprio negócio, sim. ok? Saber exatamente que tipo de produtos é que a empresa está a vender ou que tipo de serviço é que vende porque nós às vezes achamos que sabemos o que é que a empresa faz, ok? Por exemplo, eu se te perguntar exatamente o que é que a Microsoft faz, tu vais me dizer que ah, tem o Windows, tem uns programas do Office e tal, sim, ok, e mais, ok? a Microsoft tem a Cloud, por exemplo, ok? A Microsoft tem a Xbox, tem um setor, um segmento ligado aos jogos. Tem várias coisas, ok? Então, nós precisamos de saber exatamente que tipo de, de produtos é que ela oferece à sociedade, que tipo de serviços é que tem, etc. Para quem é que vende, para que países vende, como é que estão distribuídas também as receitas por cada segmento, ok? Porque, de repente, por exemplo, no caso da Microsoft, e eu agora não sei estes números estão certos ou não, okay? isto também não é recomendação de investimento na Microsoft, é um mero exemplo ilustrativo, mas imagina que tem 20% da Cloud, ok? depois tem 10% da Xbox, okay? tem 30% do Office e por aí fora. Okay? Estes são só exemplos, não, não tenho mesmo certeza destes números agora, nem, nem é essa a intenção mas este é o primeiro passo é tu conheceres o negócio em segundo lugar perceber as vendas como é que estão as vendas da empresa têm vindo a subir estão estáveis ou têm vindo a cair e porquê ok porquê é que estas vendas estão a subir ou mantêm-se constantes porque a empresa pode estar em amplo crescimento e as vendas estão sempre a subir ou pode ser uma empresa super madura e as empresas estarem estabilizadas, mas está tudo bem porque a empresa é super madura e está aí apenas nos distribuir dividendos e coisas do zero, okay? Mais, lucros, avaliar os lucros, como é que estão também? A crescer, mantêm-se ou estão a cair? E porquê? O que é que aconteceu na empresa? Está com mais custos sobre as vendas e os lucros estão a afundar, deixou de vender as coisas, tem mais custos de um lado ou até melhorou de alguma forma esta parte e consegue aumentar os lucros temos que perceber como é que está esta, esta questão, ok? Depois em quarto lugar ligado a isto tem a ver com margens, perceber as margens da empresa, ok? Perceber qual é a margem bruta, a margem líquida, a margem free cash flow, todas essas margens é algo importante nós reconhecermos para percebermos quão lucrativa é que a empresa também consegue ser. Ou seja, uma coisa é uma empresa ter receitas, por exemplo, de 100 milhões de euros, imagina, e depois lucros de 10 milhões de euros. Isto quer dizer o quê? Que a margem líquida é 10%. ok Contra uma outra empresa que também tem 100 milhões de euros em receitas, mas acaba por ter 50 milhões de euros lucros, okay? a margem líquida vai ser 50%. Isto são só exemplos. Tá bom mas é para tu percebes como de repente esta empresa pode vir a ser mais interessante okay? mas não fica por aqui nós temos que ver quinto lugar okay? quinto lugar temos que ver os rácios ok os e é isto dá-nos uma estimativa do que é que a empresa realmente como é que ela consegue rentabilizar o capital que está investido nela aquele capital que nós colocamos lá nós investidores colocamos lá que os próprios fundadores também colocaram na empresa, e que a empresa, de, uh, anualmente, com os lucros que vai gerando, como é que ela consegue rentabilizar esse capital, ok? E eu já falei anteriormente sobre, sobre estes indicadores, também vou deixar o vou deixar um link aqui em baixo também depois, e também em cima, enfim, vai aparecer em vários pontos, para um, tu veres que eu já falei sobre os 3 R's mais importantes em investimento, ok? Mais... O que, é que, o que é que precisamos de depois também uh, percebermos aqui na empresa? Os riscos, ok? Precisamos de perceber os riscos que, que as empresas uh, têm, uh, que apresentam, porque uma coisa é que estamos a falar de uma empresa da área farmacêutica, por exemplo, que apresenta riscos ligados às patentes dos medicamentos que têm, se de repente a patente terminar Outras empresas farmacêuticas podem vir a explorar aquele, aquele tipo de medicamento, ok? E outra coisa diferente é, por exemplo, sei lá, no setor imobiliário, em que o risco é bem diferente, tem a ver mais já com o, se realmente as pessoas, os consumidores estão a procurar aquela zona para habitar, enfim, pode ter riscos de, de zonas de catástrofes naturais, pode ter muitos outros riscos bem diferentes, ok? Sétimo, sétimo lugar, sétimo lugar é preciso nós também olharmos para o balanço financeiro. <risos> ou seja, percebermos os ativos que a empresa tem, os passivos que ela tem, perceber de que forma é que entra dinheiro, de que forma é que sai dinheiro, perceber se está equilibrado, okay? se a empresa tem ativos de curto prazo, nos, que, que cobram os passivos de curto prazo, ou seja, no espaço dos próximos 12 meses. Se esses ativos cobrem bem esses passivos dos próximos 12 meses, e também ativos totais, que já englobam também os de longo prazo, eh, se cobrem também os passivos de longo prazo, incluindo a dívida de longo prazo, que é muito, muito importante. Perceber-se a empresa tem dinheiro para cobrir eh, toda, toda essa dívida, ok? E depois, claro, temos que ver aqui a questão da avaliação, por isso percebemos os var as várias formas que temos de avaliar empresas, e também já falei anteriormente sobre isso. Três formas, falei sobre três formas, okay? não é uma, três formas diferentes de avaliarmos o valor intrínseco, de chegarmos ao valor intrínseco da, das ações. Por isso, toca ir ver isso, ainda não viste, toca ir ver. São três conteúdos diferentes sobre formas de avaliarmos as empresas que estão cotadas em bolsa. ok? E, um, e depois, em nono lugar, precisamos de perceber qual é o futuro da empresa, okay? quais são. <risos> Quais são as perspectivas? Quais são as perspectivas para o futuro? A empresa vai continuar a crescer as suas vendas? Ou já cresceu tudo nos últimos 10 anos e de repente antecipa-se uma estabilização da empresa? Ela vai maturar? Ou, pelo contrário, veio de repente uma equipa de administração nova e, e até veio dar uma volta ao negócio para melhor ou para pior? Okay? Ou houve algo externo que aconteceu? como por exemplo em 2020 houve uma condição pandémica que acabou por alterar a forma como nós comunicamos, como nós fazemos negócios, como nós nos relacionamos e de repente algumas empresas beneficiaram tremendamente com isso okay? como o Zoom, por exemplo o Zoom vídeo explodiu completamente durante o ano 2020-2021 e porquê que explodiu? porque, enfim, toda a gente estava fechada em casa e teve que comunicar de alguma forma e o Zoom estava lá para isso, okay? por isso qual é? a visão de futuro que temos da empresa. E, finalmente, em décimo lugar, temos que avaliar a percentagem ou a posição que nós queremos no nosso portfólio. Porque imaginas, de repente, tu fizeste todos estes passos aqui e percebes de repente que, ok, esta empresa é absolutamente fenomenal, ela está a crescer as vendas a dois dígitos, a 20% ao ano, por exemplo, os lucros também crescem 15% ao ano, ao outro género, é absolutamente fenomenal, margens enormes, Rácios maravilhosos e a avaliação está mesmo, mesmo barata. Tu fizeste aqui e viste-me: price do earnings baixo, price do free cash flow bastante baixo, está, está mesmo tudo maravilhosamente espetacular. Então, qual é a percentagem com que tu sentes confortável em alocar o teu portfólio a esta empresa? Ok. 10% da empresa, uh, do teu portfólio, uh, 15%, ou se calhar não só 1%, 2%, 3%, como é que é? Okay? E esta parte, esta última parte, vai depender muito, vai depender muito do, do teu raciocínio por aqui fora, também claro, faça as perspectivas futuro, etc. Tudo isto acaba por condicionar o posicionamento no teu portfólio. Okay? Mas por isso, em resumo, quis apresentar aqui 10 coisas a fazer para antes de tu comprares uma ação. Okay? Temos que avaliar o negócio, o que é que vende, que produtos, que serviços, etc. Como é que estão as vendas e os lucros, estão estáveis, estão a crescer, estão a diminuir, porque as margens, em princípio, quanto maiores, melhores, mas isto também varia muito de setor para setor. É natural, já agora, uma parte, é natural que um, um, uma empresa que opere com software, consiga margens muito maiores do que uma empresa chamada de capital intensivo, por exemplo, uma empresa de, de industrial, okay? que precisa de muitas máquinas, muitas ferramentas, muitas fábricas, etc. É mais intensiva do ponto de vista de capital. E o mesmo se pode dizer para os rácios, ok, temos que avaliar isso, quais são os riscos da própria empresa, como é que está o balanço em termos de ativos, passivos, etc. A avaliação... Queremos pagar o menos possível pelas empresas, certo? Lembra-te sempre, uma empresa espetacular nem sempre é um investimento espetacular, são duas coisas diferentes, ok? Uma empresa excepcional não é necessariamente um bom investimento, ver as perspectivas do futuro para a empresa e depois avaliar a dispersão no nosso portfólio, está bom? Por isso, se este vídeo foi realmente ótimo para ti, se realmente contribuiu para te ajudar aqui a organizar uma checklist, a fazer uma checklist de, de coisas a fazer antes de comprar uma ação, só te peço uma coisa, deixa aí esse mega like até ficar azul bem escuro, ok? Deixa esse mega like, que é para a mensagem chegar a mais pessoas que precisam de ouvir isto, ok? Espero-te então no próximo episódio e até lá, umas saudações lucrativas. Tchau, tchau.